esse cantinho aqui, tá bom? Show de bola. Agora eu vou mostrar para vocês como é que você faz o corte de 45 graus com a outra sanca que ela é inclinada, tá bom? Para fazer o corte na sanca aqui que pega inclinada, eu poderia usar uma caixinha, tem uma caixinha aí no mercado que vende, que dá para cortar. É, tem como você cortar também usando o próprio esquadro, só que tem um problema, pessoal. Se essa parede aqui estiver fora de esquadro, se ela não estiver no esquadro, é, não vai dar certo o teu corte, tá? Então, a me melhor maneira para fazer o corte vai ser dessa forma que eu vou estar tá mostrando aqui para você. Porque independente se a parede estiver no esquadro ou estiver fora de esquadro, vai acabar no final dando certo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou encostar aqui, ó. Ela... É. Na posição que ela vai ficar final, tá? Se preocupa, pessoal, de ver se ela tá aqui, ó. Certinha. Mostra aqui assim, Gabriel. Tá? Ela tá aí certinha. Você vai marcar aqui, ó. Com a linha. Ou com lápis. E vai marcar aqui embaixo também, tá? Depois, você vai vir aqui do outro lado... E fazer a mesma coisa, ó Tá? Vai vir aqui, ó E vai marcar embaixo Tá ok? E agora, o que que você vai fazer? Começou a escapar, meu Deus do céu E agora o que é que você vai fazer, pessoal? Você você vai pegar a tua sanca e vai marcar ela aqui, ó, bem no risco, tá? Vai marcar ela aqui no risco. Vai. Vou pegar outra aqui, vou colocá-la desse lado aqui agora. Ó. marcar aqui também no risco tá ok? marquei uma, marquei outra eu vou pegar aqui onde eu marquei lá, né e eu vou riscar lá no zero, vou botar o, o esquadro aqui, ó Agora, pessoal, eu vou pegar o serrote. Já marquei. Vou pegar o serrote e vou cortar onde eu marquei. Vou, mar... vou cortar ele um pouquinho inclinado, tá? O serrote um pouquinho inclinado. Vamos ver como é que fica lá no lugar. Pessoal, é, olha só. Vamos lá, afastar, né? Encostei uma lá, lá no, lá no, no negócio. Aí vem com outra aqui, ó. Que aqui, sozinha aqui, tá meio complicado. Mas vamos lá. Aqui, ó. Aqui já daria pra fazer o acabamento. Só que eu posso dar uma raspada nela e encostar melhor ali embaixo. Tá entendendo, pessoal? Tá? Pra não ficar tão aberto. Então eu vou dar uma raspadinha nela. É, no sentido de segura aí no sentido de raspar isso aqui um pouquinho aqui ó aqui desse lado aqui para que ela fique mais inclinada tá bom Então, pessoal, é, bora lá, bora lá. Joga pra frente, Gabriel. Senão, isso. Aqui, ó, pessoal, pode ver que ela agora, ó, já fechou mais, tá vendo? Ó? Agora ali é só o gesso cola mesmo pra fazer o acabamento. Então, você consegue cortar 45 graus aqui, tranquilamente. Tá? Tranquilamente aqui. Tá ok? Puxa um pouquinho aí pra trás. Joga um pouquinho pra frente. Isso, show de bola. Filma bem, bate uma foto. Ah, tá show de bola. Viu aqui, pessoal? Só dá uma raspadinha, tá? Pode ser com o próprio xelete mesmo, como eu raspei aqui, pode ser com o serrote. Deu uma raspadinha, inclinou, ela fica lá perfeita, lá, tá? Qual é o próximo passo agora, pessoal? É preparar o gesso cola, tá? Nessa, nessa sanca aqui, o gesso cola, ele só pega aqui, nessa beirada aqui, tá? E nessa beirada aqui. É bem pouquinho gesso cola numa beirada e na outra, tá? Nessa daqui, pessoal, tu já passa o gesso cola espalhando aqui, ó. E se quiser, pode passar aqui em cima também, tá? Porém, aqui em cima não bota muito não, só... E nem aqui nas costas, é só raspadinho. Se, o... Se a parede for uma parede que tiver legal... Se a parede for uma parede que tiver legal, é só colocar um pouquinho de... de gesso de um lado, gesso do outro, você consegue colar, tá bom? Então, bora lá colar essa daqui no lugar, para vocês poderem ver. Pessoal, fiz um pouquinho aqui de gesso cola para mostrar para vocês, Tá? A gente vai colocar só a gesso cola nessa parte aqui, ó. E nessa parte aqui, que são as partes que fica encostada ali no. no... entre a parede e o teto, né? Passou o gesso de um lado, do outro aqui. Vem aqui, ó. Aí, aqui pessoal, tu faz assim ó, dá uma apertadinha, ó. Tá vendo? Já fica, ó, já tá preso. O gesso que salva mais aqui, tu já passa o dedo, ó. Depois o próprio gesso cola, ele já um pouquinho amolecido, porque esse aqui está um pouco duro, pessoal, não está legal não. Você vai e faz o acabamento embaixo e em cima. Hum. Cuidado para não sujar a sanca, tá pessoal? Cuidado para não deixar sujar, grudar nada na sanca, para não ficar feio. Quer dizer, olha eu chamando sanca, moldura, tá? Pessoal, colamos aquela parte, né? Aí agora eu passei já cola nessa daqui. Agora eu vou dar um pouco de cola aqui, ó. Passar um pouco de cola aqui. Pra poder fazer o acabamento ficar legal ali, Tá? Preocupação número um, pessoal, é que essa parte aqui fique na mesma altura que essa daqui, tá? Conforme eu fui empurrando, eu me preocupo para que ela fique na mesma altura. Show de bola. Colou, tá? Já colou. E você vê que ela aqui já encheu, ó. Eu pego uma buchinha, tá? Poder... Melhor seria um pincel, tá? Eu gosto de pincel, mas pode ser uma buchinha também. Eu pego aqui uma buchinha, me desço ela, tá? E vem aqui, ó. Então, pessoal, como vocês podem ver, é muito fácil cortar aqui. E aqui, pessoal, essas falhazinhas aqui agora, eu posso fazer esse acabamento tanto com gesso... Como eu posso fazer com a própria massa, tá? Qualquer falhazinha que ficar, aqui nesse canto aqui, ó. Nessa união aqui. Agora eu posso fazer o acabamentozinho com a massa. Tá? Por aqui, assim. depois pode lixar. Isso aí já pode ser, já com pentor. Mas vocês veem que 45 graus aqui ficou perfeito. Perfeito, tá? E aqui agora, pessoal, qual seria o macete, tá? Deixa eu explicar aqui pra vocês aqui, importante aqui também. É que vocês batam uma linha faz aquela marcação que eu fiz para fazer o um corte de 45 graus e bate uma linha em todo o perímetro para quê? Para você ter uma linha para você ir seguindo, entendeu? Para você não deixar uma sanca ficar torta tá? Para que você consiga fazer um serviço legal quem já tem experiência sabe fazer isso aí de olho fechado com o pé nas costas se você tá começando do zero eu espero que te ajude se você já tem mais experiência eu espero também que te ajude muito esse é o desejo do meu coração, tá bom? Fica a dica aí para você que, como eu, é louco por drywall. Se tu não deu like, deu like. Se não é inscrito, se inscreva. Ajude o canal, valeu? Um abraço, loucos, por drywall.